Tudo bem com você? A Deus toda honra, a Deus toda glória. A Deus todo louvor por mais uma live. A noite do ritual do amor, aonde nós vamos realizar aqui o grande ritual místico da sedução. Você que mandou o seu nome para cá, o nome da pessoa amada, você que já está neste ritual, você terá oportunidade de entrar neste ritual, até o final desta live, você terá a oportunidade de colocar o seu nome, você que está chegando agora, você que está chegando agora, que é novo aqui no canal, eu quero dizer que nós temos atendimento espiritual voltado para o público, tá? Temos aquele atendimento espiritual aberto ao público, então, você pode sim participar conosco. Você pode sim participar conosco, tá, pessoal? Você pode sim participar conosco. Você pode sim participar conosco. tá? Você pode sim participar conosco. Essa é uma noite onde eu tenho certeza que vidas serão alcançadas, abençoadas, então que você possa participar, interagir conosco, interagir conosco, participe conosco, esse é, sem sombra de dúvida, o nosso maior desejo, que você venha participar, que você venha interagir conosco, aperta no like, eu vou abrir só a porta aqui, para tirar o eco, né? Vou abrir a janela da garagem. Vou abrir a janela e também abrir a minha porta aqui, tá? Por causa do vento Aqui pessoal, o vizinho me chamou para pegar uma bola, uma bola que caiu aqui. Peço desculpa a vocês. Vai curtindo, comentando e compartilhando a live, tá? Curte, comenta e compartilha esta live. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que Deus te proteja, seu lar, sua família, que Deus esteja abençoando você. Que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, possa abençoar você abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro dizendo também que você possa se sentir em casa aqui conosco, curtindo, deixando seu like, se inscrevendo no canal. A nossa missão agora, a nossa, o, no, o nosso foco, é abençoar vidas, é alcançar pessoas, é impactar pessoas positivamente, é energizar pessoas para uma vida de vitória, para uma vida de qualidade. Então deixa o like aí, que Deus te abençoe. Deixa o like aí. Que Deus te abençoe com muita paz, muita luz Se inscreva no nosso canal Mandar um abraço ao meu assessor pessoal Jornalista Tiago Sodré Quero agradecer a todos os ADMs Todos os ADMs aqui do canal Toda a equipe do Tarô Mestre José Toda toda a equipe né, que está na retaguarda Que está dando É... Força, trabalhando para essa transmissão chegar até você Que Deus abençoe toda a nossa equipe Eu posso dizer assim que Quando a gente tem um sonho, tem um propósito Duas coisas acontecem, né? Deus trai pessoas certas Deus remove pessoas erradas Deus trai pessoas certas pessoas, Intercessores, pessoas que oram por mim Pessoas que oram por mim porque não vamos nos enganar aqui... tem pessoas que oram contra sim... tem pessoas que pensam contra sim... tem pessoas que desejam o mal sim... não se enganem... não se enganem... hoje mesmo... Um, é, parte da nossa equipe... identificou pessoas... tentando sabotar o nosso canal, gente... para vocês verem como que é... a situação... pessoas tentando sabotar o nosso canal... Pessoa, ficou feio aquele fio, caiu ali do ar-condicionado, tá, gente? Caiu ali, amanhã eu peço para alguém arrumar. É, ficou feio. É, pessoas sabotando, né? Pessoas tentam sabotar o trabalho. Então deixa teu like, deixa teu like. Jesus disse assim, ó. Aquilo que não é ligado na terra, também não é ligado no céu. Quando ele disse terra, ele estava falando aonde? No mundo dos seres humanos, no mundo físico. No mundo matéria, aquilo que está junto, né? Ligado também significa está próximo, está unido, está junto, está significa também está unido. está junto aqui na terra, também será ligado no céu, no mundo espiritual, na met na metafísica, na metafísica. Como como um quântico, é, ocultista, magista, eu aprendi isso, que quando nós temos uma missão e abraçamos esta missão, tiramos embaraços, né? Embaraço, gente, é tudo aquilo que distrai, é que tira o foco. Por exemplo, nós estamos, desde ontem, falando do quê? Do ritual do amor. Então, tem pessoas que vêm, falam sobre outra coisa, mas eu volto no ritual do amor. Então, aperta no like aí, se inscreve no canal... Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Muita gente me perguntou, mestre José, eu posso fazer esse ritual é, para afastar a rival? Claro que pode, deve, deve. Quem é o rival ou a rival? De repente o rival não é nem outra pessoa. De repente o seu rival é você mesmo. É um hábito que você tem, é uma forma de se conduzir que você tem. Que bloqueia a sua vida Que atrapalha o seu relacionamento Eu costumo dizer que relacionamento começa com palavras e também termina com palavras Relacionamento é, começa com palavras e também termina com palavras Tá? Então é muito importante que você entenda o quê? Que é a vontade de Deus... tá É a vontade do, de Deus... Da grande força... Da grande luz... Da grande mente... Eu chamo de o pai dos anjos... É que você tem alguém... Esse papo de que você tem que viver sozinho... Tá? Isso aí é, é falta de coragem de assumir... Que, que, que você quer alguém que você quer alguém, tá, é muito importante isso, é muito importante isso, agora você tem que buscar alguém com alguns requisitos, alguém com algumas qualidades, porque defeito todo mundo tem, defeito você vai encontrar em mim, em qualquer pessoa, em qualquer pessoa você vai encontrar defeito. Né? em qualquer lugar você vai encontrar perfeito, eu contei a experiência ontem, de um amigo meu, né ele foi casado quase 30 anos, quase 30 anos, e, sabe, entrou no desgaste, e chegou ao fim o um casamento, chegou ao fim o um casamento, tá chegou ao fim, a esposa dele não acreditava que ele ia separar, que ele largava dela, ela era tão confiante, Tão confiante que ela não acreditava. E eu vou falar aqui porque ele me autorizou a falar. Aí ele saiu de casa. Ela viu que ele saiu de casa. Ele tem câmeras na casa dele. Na madrugada, ela chegou com um carro. Mas dois pais de santo. Jogando trabalho na frente da casa dele. Ele pegou a imagem, mostrou para as filhas, na frente dela. Olha aqui, ó. A mãe de vocês. O pai saiu de casa. Deixei a casa para ela, né? Deixei a casa para ela. Tá? Como ela tem vocês três. E um carro para ela. Tá? Advogado nenhum, juiz, mandou eu fazer isso. Estou dando uma ajuda para ela e olha aqui, ó, quem é a mãe de vocês. Por isso que eu separei dela. Ele mostrando a filmagem, veja bem, presta atenção. Ele mostrando a filmagem, as filhas vendo a mãe e ela chorando e jurando que não era ela. Aí passou o tempo, né? O tempo foi passando. Vai vendo aí. Quando é agora, final de semana, foi aniversário... Foi aniversário de alguém Com quem ele está se relacionando Conhecendo Aí disse que no sábado Ela mandou uma mensagem Ah, eu sei que você já tem alguém é, Eu não tive a mesma sorte Eu não quero ninguém, não quero saber de ninguém Aí chega um amigo dele na segunda-feira Até constrangido Ele falou, olha, eu queria te falar uma coisa Mas, pô, nós crescemos junto. Nós crescemos junto. Eu fico até sem jeito ele falou, não, pode falar, pode falar Falou, não, é que eu fui na boate lá, fui na boate lá, eu vi a tua fulana lá, a tua ex lá, grudado no pescoço de um velhão, quando ela me reconheceu, mergulhou debaixo da mesa. Quando ela me reconheceu, mergulhou debaixo da mesa. Aí dizia ele, poxa, mas que bom que ela está se distraindo, né? Que bom que ela está se distraindo. É, você ri, mas é engraçado mesmo é engraçado, diz que a mulher mergulhou, tava, tava lá beijando o velhão, grudado, quando ela viu, entendeu, quando ela viu, que era o um amigo do ex-marido dela, ela mergulhou, jogou o cara, debaixo da mesa, aí ele falou, ah, interessante, aí ele mostrou a mensagem para ele, para o amigo dele, falou, está aqui, ó. ela me mandou ontem, ela me mandou ontem, então esse papo, gente, e ela não está errada, ele tocou a vida dele, ela tem mais que tocar a vida, né? ele só falou, olha, ela só não vai achar, na idade dela hoje, é, seria ótimo até que ela achasse, que aí até a ajuda que eu estou dando, eu ia parar, alguém para manter o padrão de vida que ela teve comigo, mas o que eu quero dizer para você, que independente disso, você precisa ser feliz. Talvez você está viúva. Está viúva, ainda há tempo, tá? Ainda há tempo, tá? Eu fiz agora à tarde para 13 pessoas A promoção Até o final desta live Até o final desta live Tá? Está valendo para mais 13 pessoas, tá? 297, 297. Se você não quiser também entrar no ritual do amor, eu quero dizer que eu trabalho com todos os tarôs, tá? Que tenho consulta para te oferecer. Que tenho consulta para te oferecer. Eu tenho consulta para te oferecer. Era para 50 pessoas, até agora já tem. 112 pessoas, tá, 112 pessoas, era para 50 pessoas, até agora já tem, 112 pessoas, e se você quiser, tá a promoção aí, mais 13, 13 para 13 pessoas, para mais 13 pessoas, por 297, Então aproveita, não fica de fora, para alguns consulentes meus, eu até digo, não, eu vou colocar você no ritual do amor, você precisa ser feliz, você precisa ser feliz E alguém está louco para te ver Alguém vai sentir saudade de você Alguém vai te ligar antes da meia-noite de hoje Eu não estou dizendo que todos não, tá? Se alguém te deixou Se alguém foi embora Alguém te bloqueou Aperta no like aí, cara fala senta o dedo no like aí Alguém vai Alguém vai Alguém vai te desbloquear, alguém vai te procurar, te prepara. Você crê? Quem crê? Quem acredita? Mas José, mas ele já está com outra, ela já está com outro. Você crê que Deus existe? Alguém vai te procurar antes da meia-noite, alguém vai lembrar de você antes da meia-noite de hoje. Olha aí, alguém acabou de fazer. Ó. Alguém acabou de fazer. Tá? Alguém acabou de fazer Alguém acabou de fazer Então é, é isso gente A live está acontecendo E você pode ser uma das 13 pessoas Com 297 Tá E é cliente minha já Alguém pode Alguém pode fazer Vai curtindo, dá o like aí, dá o like aí, aperta no like para subir tá a live aí, deixa teu like, escreve o nome de três pessoas aí pessoal, escreve o nome de três pessoas da tua família, escreve o nome de três pessoas da tua família escreve o nome de três pessoas da tua família, lembrando gente, que eu vou trabalhar muito com rituais de prosperidade rituais de saúde, tá rituais de amor nós vamos trabalhar muito, tá Por, sabe por quê, pessoal? Todos nós somos fruto do quê? Do amor. É ou não é verdade? Todos nós somos fruto de um amor. Mais de 17 mil pessoas na live. Louvado seja o Deus dos céus, né? Mais de 17 mil pessoas na live. Louvado seja o Deus dos céus. Então, tenho certeza que essa live é para mudar a história da tua história, tá? essa live é para mudar a história da tua história vai curtindo vai comentando vai compartilhando aí pessoal vai curtindo, vai comentando e vai compartilhando, aperta no like deixa eu ver aqui é, pelo trabalho parabéns pelo trabalho Deus te abençoe Deus seja louvado... isso mesmo, pessoal... Deus seja louvado... Deus seja glorificado... Então aperta no like... você que está chegando agora... deixa teu like... na chegada... E quem não é inscrito no canal... Vem ser feliz comigo aqui, tá? Se inscreve no canal. Louvado seja Deus. Mais de 18 mil pessoas na live já. Mais de pessoas... Mais de 18 mil pessoas na live, tá? Então deixa teu like. Entre eles, Tiago Sodré. Entre eles, Tiago Sodré. Jornalista, né? Tiago Sodré. Mais de 19 mil pessoas já chegaram na live. Vamos orar. Colocou o nome de três pessoas? Querido Deus e Eterno Pai, eu abençoo a parentela, a família desta mulher, a família deste homem, Pai. Estamos abençoando, Pai, todas as pessoas, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos a Ti cada pessoa que está ao vivo conosco, Independente do credo religioso, se é católico, se é espírita, se é evangélico, se é livre pensador, Deus, nós abençoamos a todos, nós declaramos, meu Pai, que esta seja uma noite de vitória, que esta seja uma noite de milagres na vida familiar, na área da saúde, repreendemos as doenças e enfermidade, repreendemos, Deus, as doenças em enfermidade, sim, meu Deus, porque estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo, são mais de 20 mil pessoas nessa live, pai, e nós declaramos que aonde chegar, meu Deus, esta programação que chegue à luz, que chegue a benção pessoas estão escrevendo nome de familiares, nome do esposo, nome da esposa nome do filho, nome do neto, Espírito Santo meu Deus, abençoamos a todos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré abençoamos o canal meu Deus abençoamos este trabalho abençoamos o trabalho desta noite, e declaramos no nome sacro santo de Jesus Cristo a benção e a vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo graças a Deus, louvado seja Deus creia que Deus existe e que tem o poder de mudar a sua vida nesta hora coloca três coraçãozinhos aí gente vou mostrar aqui porque que muitas pessoas não conseguem ser felizes no amor vou mostrar aqui nas minhas cartas de tarô Para essas 22 mil pessoas Por que que muita gente Não consegue Ser feliz no amor Presta atenção aí Obrigado aos novos membros Obrigado aos novos membros que estão chegando Obrigado a você Lerê Navarro Que chegou como membro Já é membro há alguns meses Lerê Navarro Eu acho Já é membro, ela renovou agora né por que tem pessoas que não conseguem ser feliz no amor? Tem homem, tem mulheres, que os relacionamento deles tem data de validade. Começa, se ama, é feliz. Muitos até têm filhos. Você já viu, não me leve a mal, que tem mulheres, que tem homens, que tem filhos com várias pessoas diferentes? Você já percebeu isso? Que tem mulheres que têm filho. olha... Dois é filho de fulano, dois é filho de cicrano, dois é filho de betrano, com fulano eu não tive filho, com cicrano eu não tive filho. Ou seja, não é porque a pessoa quer, gente. Há um mal, há uma maldição. Há uma maldição na vida sentimental da pessoa. Há o quê, pessoal? Uma maldição. Quem está me entendendo coloca três coraçõezinhos, aperta no like aí, aperta no like, se inscreve no canal, quem não é inscrito, marquem a sua consulta, marque a sua consulta, você está vendo aí, amanhã à noite, amanhã mais cedo, tá gente, amanhã eu terei uma live especial às oito da noite, uma live especial às vinte horas da amanhã sábado tá, amanhã sábado dia 29 live especial às 20 horas tá, olha aqui porque muita gente olha aqui nas cartas do taroa porque que muita, muita gente não consegue ser feliz no amor você que está aqui na live que não acredita nisso ó. eu vou mostrar aqui a luz do taroa ó Tá vendo? O que, que é isso? Oferenda. Trabalhos contrários. Trabalhos com animais. Trabalhos com animais. Aqui nesta live, me assistindo, tem pessoas aqui, ó, sendo vítima de magia negra, de saravá, de feitiçaria. Foi isso que tirou a tua pessoa amada. Vou repetir, foi isso que levou o amor da tua vida Sacrifício Sacrificaram Sacrificaram para toma, tomar a pessoa amada Vou repetir para você entender Sacrificaram para levar a pessoa que tu amava Feitiço, magia. Trabalho feito. Quem está me entendendo aperta no like, por favor. Mas mestre, eu não acredito nisso. Pois é. Você acha que o quê? Que a pessoa que faz um trabalho com animais, um trabalho com animais, paga. Ela não acredita? E tudo que ela não, tudo que ela quer, é que você não acredite mesmo. Porque aí você está acabado. Aí você está acabado. Ó. Trabalho de separação, gente. O casal se gosta. O casal se gosta. Está longe um do outro. Está longe um do outro. Sente falta. Sente saudade. Sente até o perfume. É ou não é verdade? Sente até o perfume Por favor, quem me entende, aperta no like, gente Pior coisa é você não saber se as pessoas estão entendendo Quem me entende, aperta no like É de graça Eu não estou pedindo o teu dinheiro É de graça para você apertar no like Eu não estou pedindo o seu dinheiro É de graça para você apertar no like Tá? Ó, quem me entende, ó Ó, tá vendo? Sacrifício Veja bem, ó. aqui é o animal, e olha o coração com as espadas. Aí a pessoa perde o amor por você, perde o interesse por você, perde o interesse, perde o prazer de estar com você. Ó. Porque os encostos, as entidades, gostam do quê? Do que é morto. do que é morto. Quem está me entendendo, por favor, deixa o like, se inscreve no canal, pessoal. Se vocês me entendem, se inscreve no canal, por favor. Amanhã às 8 da noite, eu tenho uma live especial. Amanhã às 8 da noite, o casal tem tudo para dar certo. Lelê Navarro. O casal tem tudo para dar certo. Chico Sampaio. O casal se ama. Aí alguém faz o quê? Alguém faz o quê? Faz um trabalho E lança E lança Na vida da mulher, na vida do homem Estou todo arrepiado aqui, gente Olha a revelação aqui ó. Olha a revelação aqui Se você tiver coragem Diga, sou eu eu sou uma dessas pessoas, tem 220 mulheres me assistindo agora, 220 mulheres me vendo agora. Você não consegue se firmar no relacionamento, tem coragem? Você não consegue segurar o amor da sua vida. As pessoas se apaixonam por ti Gostam de você E logo logo Gela com você Logo logo gela com você Tem 220 mulheres aqui Tem 220 mulheres aqui Me vendo agora Tem que ter coragem Tem que ser corajoso para assumir porque vocês foram vítima de trabalho do que? de magia negra de feitiçaria você tem tudo para ser feliz vocês têm tudo para ser feliz o homem te amava o homem te tratava como uma rainha te tratava como uma princesa Do nada, do nada, do nada. Tem casamento que acaba mesmo. Nem tudo que acaba é magia negra. Nem tudo que acaba é feitiço. Mas tem 220 mulheres aqui. Que o nome de vocês está banhado em sangue de animal. O nome de você está banhado em sangue de animal. Quantas mulheres? 220. vinte. eu vou pedir com todo o respeito, não traga nada de outro vidente, de ninguém aqui para o meu trabalho, tá? Eu tenho aqui 220, eu tenho aqui 20, mais de 24 mil pessoas, então, por favor, não traga nada de ninguém para cá, nem comenta, que já me perseguem demais. 220 mulheres que poderiam estar muito felizes, e não estão, e não estão, Tem coragem? E por que você não entrou no ritual? Posso ser sincero? Não é porque você não acredita, não. Não é porque você não tinha o dinheiro, não. É que o mal te amarrou. Roubou a tua fé. Roubou a tua coragem. Falou na sua cabeça que os, os espíritos falam. Os espíritos falam Que não adiantava Que não vale a pena você lutar Aperta no like aí Quem me ouve, por favor Quem me ouve, por favor, deixa teu like aí Quem me ouve, por favor Deixa teu like aí Mais de 26 mil pessoas na live Para a glória do Deus eterno Mais de 26 mil pessoas Na live quem me ouve, por favor, aperta no like. 153 homens que estão me assistindo. 153 homens que que estão me assistindo. Um inclusive, a espiritualidade fala para mim nesse momento que você trabalha com construção civil, você tem uma empresa, você constrói prédio, você está no terceiro casamento acabado, você está no terceiro casamento acabado, quem está me entendendo, aperta no like, que é de graça, gente, se der o like, o YouTube entrega live, se curtir a live, o YouTube entrega live, então, aperta no like, é de graça. Quem me entende, aperta no like. Quem tem mão boa aí, aperta no like. Três relacionamentos, 153 homens. A vida amorosa de vocês está amaldiçoada. E por que esse empresário me chamou a atenção? Porque você tem chorado. Você tem pedido ao pai dos anjos uma companheira. Você não quer estar ficando com uma e com outra. Você quer um relacionamento. Você quer um relacionamento. 153 homens. Estão com a vida amorosa, amaldiçoada. 29 mil pessoas na live. A honra, Deus toda honra, a Deus toda glória. Coloca três vezes o número 13 aí. Isso. Três vezes o número 13. Coloca para subir aí. Três vezes. Tem nada a ver com Lula, não, irmão. Tem nada a ver com o PT, não. Três vezes o número 13. Por quê? Tem muita gente. Tem muita gente nesta noite que será pedido em casamento. Tem muita gente. Três vezes o número 13. Tem muita gente nessa noite que será pedido em casamento. Eipso, ele vai pedir para voltar, viu? Ele vai pedir para voltar. Você que está aí. Você mesmo. Ele vai pedir para voltar Ela vai pedir para voltar Vão te desbloquear Antes da meia noite de hoje Mais de 30 mil pessoas na live Live muito forte Eu quero fazer uma prece aqui Uma quebra de maldição Por todas as pessoas Que estão apertando no like aí Todas as pessoas que estão deixando like Eu vou fazer uma prece de quebra de maldição Você vai fazer o seguinte Colocar teu primeiro nome e deixar o teu like Você que já deu like, coloca três coraçãozinhos Nosso Deus e nosso Pai Tem pessoas passando mal neste momento, meu Deus Tem pessoas sentindo dores Tem pessoas sentindo dores tem pessoas sentindo dores e eu repreendo agora Pai, toda esta maldição agora, toda maldição será, será quebrada nesta noite, maldição na vida sentimental maldição na vida financeira maldição na vida amorosa meu Deus, todos que estão apertando no like antes de eu, aper... antes de eu terminar essa prece, todos que estão deixando o like Pai, que sejam visitados, impactados pelo teu poder nesta noite, pela tua glória nesta noite, meu Deus, vai queimando, meu Deus, vai queimando, manda fogo, desde o alto da cabeça, até a planta dos pés, pessoas que estão sentindo dores, no lado direito do corpo, dores no estômago, dores no pulmão, dores nos ossos, nas costas, na coluna, dores nas pernas, meu Deus, queima, queima setenta vezes sete, todo mal nesta noite, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, todo mal nesta noite, seja queimado, seja queimado, a dor de cabeça, a dor nos olhos, a dor de ouvido, a dor de garganta, seja queimado, seja queimado, o espírito que foi pago para separar todas as pessoas que entraram no ritual, Pai. Todas as pessoas que entraram neste ritual. Eu estou dizendo todas. Todas as pessoas que estão com o nome nesse ritual. Pai, eu estou declarando. Eu estou declarando um avivamento. Um avivamento na área amorosa. Um avivamento na vida sentimental. Todas as pessoas que estão apertando no like, meu Deus. Todas as pessoas... Eu estou declarando Em nome de Jesus Cristo de Nazaré Meu Deus queima Todo ataque Todo bombardeio Todo bombardeio Todos que entraram nesta noite Que estão entrando As treze pessoas pai Que foram chamadas agora Em nome de Jesus de Nazaré Em nome de Jesus de Nazaré Meu Deus eu declaro vitória Eu declaro vitória 220 mulheres, 220 mulheres, eu estou chamando aqui 220 mulheres, tá, para entrar nesse ritual, para mandar o seu nome e a sua oferenda, de 297 reais, até segunda-feira, você vai receber a vitória na sua vida amorosa 220 mulheres 153 homens vão fazer esta oferenda vão fazer este sacrifício vão fazer esse sacrifício vão fazer esse sacrifício de 297 reais de 297 reais e você vai ver uma pedra vai sair da tua frente você que diz, mestre José, homem nenhum olha para mim, mulher nenhum olha para mim, me dê um voto de confiança, seja uma das 220 mulheres a fazer o PIX, ou o depósito de 297 reais, seja um dos 153 homens a fazer o depósito, Seja Seja uma dessas pessoas Quem está me entendendo, aperta no like, gente Coloca coraçãozinho Coloca rosa vermelha Coloca rosa vermelha Tem uma mulher Que até amanhã, meio dia Vai receber Um lindo buquê de flor, tá Eu vejo, ó Um lindo buquê de flor Chegando Aí na sua casa eu vejo um lindo buquê de flor chegando aí na sua casa. Eu vejo um lindo buquê de flor chegando aí na sua casa. Aperta no like, cara pálida. Aperta no like, cara pálida. Tem pessoas que não acreditam mesmo, né, João Paulo? Tem gente que é incrédulo mesmo, né? Eu vejo uma senhora chorando. Você, olha leste Latino, Você tem 63 anos. Uma mulher chorando. Você já está viúva pela terceira vez. Você só chora a solidão. Deus manda dizer para você: está entrando um companheiro bom na sua vida. Está entrando um companheiro bom na sua vida. Você tem 63 anos. Você tem 63 anos. Está entrando um companheiro bom na sua vida. Está entrando um companheiro bom na sua vida. Você já está viúva pela terceira vez, hein? E você chorando. Para você saber que é você, o seu primeiro marido foi assassinado, viu? O seu primeiro marido foi assassinado para você saber que é você. 220 mulheres até segunda-feira vão fazer esta oferta. Você pode fazer um superchat também. Né, José? Eu posso participar mandando o superchat? De repente você tem cartão de crédito. Manda o um superchat aí. De 297 reais. Manda o um chat. Manda o um Pix. De 297 reais Entra nesse ritual Entra nesse ritual E te prepara Você vai ser amada Você vai ser amada Te prepara Você vai ser amada Quem está me entendendo, gente Aperta no like, por favor É de graça, gente Se você não aperta no like Que é de graça que lindo gente! Muita gente colocando rosas vermelhas. Isso, coloca rosas vermelhas aí. Coloca rosa vermelha. Coloca coraçãozinho aí. Coloca coraçãozinho aí. Rosas vermelhas. Coloca coraçãozinho. Você pode participar mandando super chat. Você pode ser uma dessas 220 mandando super chat nessa noite. Ou até segunda-feira. Mas manda, irmão. Acredita. Planta essa semente pela tua felicidade. Planta essa semente pela tua felicidade. Ah, eu vou fazer o um empréstimo, irmão. Presta atenção. Se 297 reais você precisa fazer o empréstimo, não é com você. Não é para você. Não é para você. Se 220 reais, 297 reais, você precisa fazer o empréstimo, não é para você. Sinto-lhe dizer, não é para você. Tá? Não é para você. Manda o Pix, manda o superchat e participa. Aí o pessoal já mandando o Pessoal já mandando Isso é fé gente Isso é fé, o pessoal já mandando O pessoal já mandando Você vai mandar até segunda-feira Até segunda-feira Você vai mandar Até segunda-feira Você vai mandar a sua oferenda de 297 reais. Tá? Até quando? Até segunda-feira. Quando eu vou tirar isso daqui e vou levar eu a um lugar. Eu sinto cheiro de amor, pessoal. Olha, presta atenção no que eu vou dizer. Recebe aí, tá? Só quem receber vai apertar no like, irmão. Recebe aí Tem pessoas se apaixonando nesta noite, viu? Tem pessoas que vão sonhar contigo, hein? Pessoas que não falavam contigo Pessoas que não falavam contigo O coração vai explodir Vai queimar de tanta saudade Vai queimar de tanta saudade A rival vai sair A rival vai sair do teu caminho a rival vai sair do teu caminho. A rival vai sair do teu caminho. A rival vai sair do teu caminho. Tá? Vai sair do teu caminho. Aperta no like aí. Deixa o teu like aí. Deixa o teu like. Mestre José, eu quero marcar uma consulta. Tá? Eu quero marcar uma consulta Marca Marca uma consulta Nossas consultas estão na promoção Mais de 30 mil pessoas na live Mais de 30 mil pessoas na live né? Mais de 30 mil pessoas na live Mais de 30 mil pessoas na live tá Então aperta no like aí Mais de 30 mil e 500 pessoas na live ó. Louvado seja Deus, pessoal. Então, se, você acha, você que tem dúvida, será que eu devo procurar esse cara? Irmão, mais de 30 mil pessoas aqui comigo. Mais de 30 mil pessoas aqui comigo. Quem que é isso, gente? É sucesso. É credibilidade. É credibilidade. Mais de 30 mil pessoas comigo aqui, ó. 30 mil pessoas... 30.600 pessoas agora ao vivo na live, gente, 30.600 pessoas na live, coloca a palminha aí, gente, vamos aplaudir aí, vamos aplaudir, coloca a palma aí, marca a tua consulta, marca a tua consulta, Deus tem alegrado o meu coração, né? Deus, o Espírito Santo. E aí, gente, eu quero acreditar, eu quero dar glória, primeiramente, a Deus e agradecer a você que tem estado comigo nesses momentos difíceis. Em você que tem orado pela minha vida, você que tem orado, você que fez jejum pela minha vida, eu quero louvar a Deus por você. Eu quero louvar a Deus por você. E você que vai ser uma dessas 220 pessoas, 220 mulheres, 220 mulheres, que até segunda-feira vai fazer, coloca aí, estou dentro, escreve aí, estou dentro. Pode escrever. E já mande o seu nome para mim. Eu quero o seu nome. Até segunda-feira você vai mandar uma oferta. Vai mandar uma oferenda. Até segunda-feira Você vai mandar a oferenda De 297 reais. Até segunda-feira Tá? Até segunda-feira, meia-noite Você vai me mandar Você vai mandar Mas eu já quero o seu nome O nome do teu marido, da pessoa amada hoje Você vai mandar aqui para mim Você vai mandar Aqui para mim Você vai mandar aqui para mim Amanhã, amanhã Amanhã às 20 horas. João Paulo. Amanhã às 20 horas nossa live aqui no canal. Então eu sou grato a Deus por todos vocês que têm orado e jejuado por mim. Eu sou grato a Deus. Amanhã nossa live, às 20 horas, tá, gente? Às 20 horas, tá? Uma live aqui com vocês. Eu quero aqui agradecer a todos, primeiramente a Deus, primeiramente a Deus, né? Primeiramente a Deus agradecer, minha assessoria de imprensa, minha assessoria de imprensa, aos ADMs aqui do canal, aos intercessores, aqueles que têm orado a Deus pela minha vida, eu quero dizer para você uma coisa, eu posso até não recompensar você, mas Deus não deve nada para ninguém, você que aperta no like aí, ó, palmas para você, gratidão para vocês, toda a equipe, toda a equipe do Tarô Mestre José, aos médios que trabalham comigo, Toda a equipe do Tarô, Mestre José A minha assessoria de imprensa Ao corpo jurídico, né? Ao corpo jurídico liderado pelo doutor Newton Dias Nós agradecemos Nós agradecemos Fazemos aqui é, questão de agradecer Fazemos questão de agradecer Pessoas que já contribuíram Pessoas que não estão mais conosco Pessoas que de alguma forma é, Contribuíram Pelo nosso sucesso Eu sou grato, gente Eu tenho muitos defeitos Eu classifico que o meu maior defeito É torcer pelo Corinthians Eu acho que esse é o meu maior defeito Mas um defeito que eu bato no peito E eu não tenho É a ingratidão Esse eu não tenho esse defeito Eu não tenho, eu não sou ingrato Para com as pessoas Que De alguma forma Estão contribuindo Ou já contribuíram Ou já contribuíram Para eu estar aqui hoje Eu tenho certeza gente Até o final do ano Nós vamos bater 300k aqui de inscritos Nós vamos alcançar essa marca para a honra e glória do Deus vivo. Para a honra e glória do Deus vivo. Coloca uma nota aí, gente, de 1 a 10 para o canal. Coloca uma nota aí. Coloca a tua nota. Sincera. Não precisa passar pano, não. Sincera. Amanhã tem live de perguntas e respostas às 8 da noite. Coloca uma nota aí de 1 a 10. Coloca uma nota aí de 1 a 10. Coloca uma nota aí de 1 a 10 Aqui tem, tem pastor que ora por mim Tem padre que ora por mim Tem missionária que ora por mim né? Tem missionária que ora por mim Tem pastor que ora por mim Muita gente que ora pela minha vida São milhares de pessoas Aí de vez em quando vem alguém para ferir meu coração É ataca, me calunia, me difama mas vem o Espírito Santo e me conforta Vem desculpa aqui eu chorar aqui mas não é de tristeza não que Deus me mostrou agora aonde eu estarei daqui uns dias e para a tristeza de meia dúzia de Zé Ruela, não é no cemitério não, tá? Pode ficar tranquilo. Não é no cemitério não. Como diz o velho lobo, vão ter que me engolir. Vão ter que me engolir. E olha que não é uma live falando de política nem de nada, é a prova que a gente não precisa estar tá falando de política, gente. Então aperta no like aí, tá? Essas lágrimas, eu entrego a ti, Senhor. Eu entrego a ti. E não são lágrimas de crocodilo, não, tá? Mais 27 pessoas já fez agora o depósito, quero agradecer aqui. Mais 27 pessoas já fez aqui o depósito, até segunda-feira, faça o seu depósito. Cola aqui na gente, se inscreve no canal, vou deixar você famoso, vou deixar você conhecida. Conhecida, Deus está nesta noite entregando grandes vitórias. Deus está, nesta noite, entregando grandes vitórias. Amanhã, às oito da noite, pessoal. Às oito da noite, amanhã, às oito da, da noite. A gente horas, horário de Brasília. Não saia sem deixar o like. Seu like abençoa o canal. Seu like abençoa o canal. Seu like abençoa, confirma o canal. Deus abençoe vocês Todos vocês que estão no ritual Esperem resultado Aguarde resultado Sua vida amorosa a partir de hoje Não é mais a mesma Até segunda-feira Quem está aí disposto a entrar Manda o nome já agora Manda o nome já agora 27 pessoas mandaram Já agora Manda o nome já agora Até segunda-feira Ah, mas eu já sou casado Faz pelo renovo, gente Faz um adoçamento o teu casamento Adoça a relação Aquece a relação Entenda isso, querida Entenda isso, tchau, tchau Brasil Um cheiro Um cheiro Como diz aqui no Rio Grande Um, um, um, é, um quebra-costela bem apertado ó. Um quebra-costela bem apertado Bem apertado um quebra-costela. Me segue lá no Instagram, gente. Mestre José Oficial. Tá? Me segue lá no Instagram. Mestre José Oficial. Até amanhã. Boa noite, Brasil. Tchau, tchau, tchau, tchau. Boa noite. Fiquem com Deus.